Oi, pessoal. Eu pai, sou o João pai, pai, pai. e como é que vocês estão passando aí com esse negócio de Covid aí? Vamos, vamos correr. É, a gente teve que sair de casa hoje por um motivo, né? Pai, Talvez não um, um, um dos melhores. Pai, pai tá Pera aí, Dona Olivia. Vamos, a gente vai. Onde que a gente trouxe a mamãe hoje? No um Aonde? No um médico. É, só espero que não seja isso que a gente tá achando que é, né? Tem que não tá fácil pra ninguém, pô. As ruas estão muito vazias. O parque tá lá atrás. Pra tá pratinho, ó. Tá, pertinho, ó. tá com a faixa amarela. Não pode usar o parque, Olivia. Não pode usar. Tá o que mais? Então, o negócio tá. Não tem movimento nenhum, cara. Mas como que você vai no parque, Olivia? Tá tudo fechado aí, ó. É, tem, Olivia, ó. Tudo tem, fechado, amor. filho. Não tem ninguém. Não tem ninguém. É, não tem, Olivia, Tudo não tem, fechado, amor. filho. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem, ó. Não não tem carnina tá tudo fechada, não tem criança, não ah. tem ninguém. Ah. Tudo fechado. É tudo fechado, ó. É o que tem, ó, não. Olha lá ainda. Ah, você que é entregador, esses caras aí, ó. Eu, eu, tipo que nem ali, ó. Deixa é eu virar entregador, sei lá? É. Consegui parar em cima uma moto? Ah, <risos> é uma padaria, ó. E ainda mais para quem também trabalha de casa, meu. Trabalhar com, com criança, assim, não é fácil, cara. Eu sei que, tipo, tá bem intenso, entendeu? Não, aí você sai do serviço, chega em casa, né? E, ó, essa é a realidade de quem faz home office, ó. Olha só o home office. Olha só. Home office. Olha só. Ai, o que que foi? Vamos lá, vem vamos lá. Ó oh, o home office, tchau. Faz parte de todo o processo que a gente tá vivendo agora. Né, dona Olívia? É. Como é que a gente faz aqui, ó, tá fechado, ó. Fechado aqui o espaço público aqui, ó, mas bora lá, né? Olá. Bora lá, né, meu? Quebrando as barreiras policial e vamos Diz que a polícia tá bem ali atrás da gente, ó Viatura da polícia aqui, ó Quem é de Londrina vai saber mais ou menos se localizar onde eu tô Tô no zerão aqui, mas, na verdade nós estamos aguardando a mãe dela que tá no Hospital do Coração Aqui na rua de cima aqui Aguardando nós vamos ficar pronto. Pô, completamente, completamente vazio, meu, de fora a fora, assim, ó, é um espaço público que normalmente o pessoal vem aqui correr e tá vazio, pleno dia de semana, meu. Às vezes um ou outro gato pingado, assim, ó, mas só que, ó, não era para estar tá assim, não. Bom, mas uma coisa é fato, é, bom, com esse negócio aí todo que tá acontecendo no mundo... Principalmente os brasileiros, eu acho que assim, as pessoas vão começar a se conscientizar melhor com relação à própria higiene. Não que o brasileiro não, não se preocupe. Na verdade, eu acho que é um dos povos que mais toma banho. Só que brasileiro não tinha muito, talvez, o costume de lavar muito as mãos, cara. Ou lavava de forma errada. eu imagino que com isso agora as pessoas vão se preocupar mais com essa. com relação a isso, né? Bebe. O mais fato é que a gente espera que com esse negócio de corona tudo As pessoas pelo menos aprendam a lavar a mão, né? Vai, lavar a mão certinho aí, Dona Lívia, vai Como é que é a musiquinha aí? Lave a mão, bem limpa Vai Lave a Lavou? Lavou a mão? Sim Como é que lava? Lava no meio dos dedos Lava as costas da mão aí Vai, lava direito, Dona Lívia você sabe lavar? Vai, agora enxágua aí. Vai, enxágua. Tensa, cara. Eu tive que sair lá na rua, trazer ela aqui no, no, no banheiro do hospital pra fazer xixi. Lavar a mão. Ah. Mas, pelo menos isso a gente espera que as pessoas aprendam agora com esse negócio do Covid, né amigo? Vamos secar a mão, ó. Pra secar é assim, ó. com medo. Medoquinho. Vai, vamos Então, você quer secar a mão, o secador? Talvez alguém vai se perguntar, pô, o cara não tá gravando vídeo com máscara? Na verdade, assim, gravar um vídeo com máscara, assim, eu só tirei para gravar, para falar. Mas com criança, cara, só a gente que tem filho aí sabe como é difícil. Você coloca uma máscara e eles não param, eles não tiram. Eles ficam tirando, na verdade. Aos... Logo quando começou esse negócio, eu gravei um vídeo, só que eu nem coloquei ele. No qual eu comprei uma máscara. Se liga só nisso que A partir de amanhã, Oliveira. outros dois laboratórios públicos poderão fazer o exame. Nós temos uma rotina, são painéis de testes que são realizados. Então nós temos o um teste específico para confirmar o quero... um coronavírus, que é o quero... PCR. Temos um outro teste eu que pode tá eu... que é uma... o... Quero... Você eu viu eu... ali o negócio do vírus aí, meu? Aí ó, o negócio está ficando feio PCR porque ele é muito específico. Até o momento não há comprovação de que o vírus está circulando no Brasil. Mas cuidados simples são sempre importantes, como lavar as mãos, evitar coçar os olhos e tocar no nariz e na boca sem lavar as mãos e cobrir a boca quando tossir. A recomendação do Ministério da Saúde é não viajar para a China, a não ser em caso de extrema emergência. Nós temos agora uma atualização. Você quer ir pra China, Olivia? Não. Não, né? O negócio tá doido lá, né? E vocês, pô, tem se ficado em casa? Vocês têm é, se protegido melhor? Se... Tem, tem? Então vamos lá ver, vamos lá ver. Fiquem em casa, se protejam, eu espero que meu do espaço muito rápido, porque não tá fácil pra ninguém. Pô, vamos pensar lá na frente, gente. Cuidem dos seus, se protejam e fiquem com Deus. Paz. Oi, mamãe. lá mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Oi, meu amor. Nossa, cheio de coisa aqui, meu. Pera aí. aí. Aí a mamãe chegou. Feliz, graças a Deus. Você tá melhor? Tô melhor. O que, que o médico falou? Não, falou é que tudo é normal. Não é Covid, tô... não. Não. Ah, então menos mal, então. Graças a Deus. Ah, então vamos embora pra casa. Aí eu li. Ah, esquecendo. Pô, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, entendeu? E se você é, conhece alguém, pra todas aquelas pessoas que perderam alguém, pô, meus sentimentos, entendeu? De verdade mesmo. E. É isso aí, gente. Bola pra frente se cuidar